Bom dia, gente. Que foi? Ai, cara. Alô Beto, é o seguinte, eu me demito, eu não só paga pra acordar tão cedo assim, isso é o um cúmulo, que você me paga não vale isso, os relatórios, pede pro Marcos enfiar no aquele filho da não sabe fazer p*** nenhuma, a da empresa. Ação, por favor. Ah, você sabe se o 9.2 já passou? Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Alô? Oi, Ana. Bom dia. Oi. É, não sai de casa hoje, tá? Tá. É, pode voltar a dormir. Tá. É. Uhum. É que tá acontecendo um apocalipse zumbi. Uhum. Isso. Então, o expediente por hoje tá suspenso, tá ok? Tá. Ah, tá ok, Beto. Obrigada. Tchau. Yeah! Três, olha, não eu me demito não eu me demito vocês estão demitidos <risos> Alô, Beto, é o seguinte, eu me demito! Hum, adoro quando você tá brava! Ai, vou dar nada! Eu, eu me demito! Alô, Beto! É o seguinte! Eu me. Me. Eu me. Thank <laughs> you.